É um dos poucos bairros que existe na cidade. É um dos poucos bairros digo, antigos. E portanto é um bairro em que toda a gente se conhece. Um bairro se pode dizer familiar, sem ser de família. São Paulo, Paulo, dentro do quintal havia uma figueira. que arranjem os passeios, que eles estão realmente muito degradados agora de há uns anos para cá e agora nestes últimos dois, três anos tem sido muito e muito pior. Isto começou logo mal, logo de início, não é? atendendo que a Câmara quando se dedicou ao boi para dar conhecimento do projeto, trazia já o, como um ato consumado. Temos o dever, sempre que possível, e sempre que seja a definir o futuro que é de todos, ouvir a opinião de todos. Isto é um dever incontornável. Chamo-lhe o que chamar, para nós é um dever. Não, não vejo isto com bons olhos, nem eu, nem ninguém com quem tenho falado, ninguém mesmo até a nível da cidade. Hoje o bairro está muito em característico em relação à minha meninice, não há dúvida absolutamente nenhuma. Está melhor em muitos sentidos, porque tem jardim para as crianças, tem para as pessoas mais de idade e nós vemos e lamentamos que se temos que deixar aos, aos jovens e aos, aos nossos seguidores realmente o um ambiente melhor, que nos queiram realmente pôr uma estrada cortando o alboi ao meio. Um dos pormenores do projeto é alterar, substancialmente, este local onde nos encontramos, criando quatro canteiros com passagens que funcionam em cruzamento, uma passagem pedonal e uma passagem que pode ser viária ou não, segundo o Presidente da Câmara. Vazeia-se no facto de a estrada passar pelo meio do jardim, ser para tirar os carros do, do perto das casas. Isso, se nós tivermos possibilidades de dar uma volta ao bairro, nós vimos que exatamente por onde passa logo no primeiro desvio da, avenida, da, da rua da Liberdade, é pelo bairro mais típico, pela parte mais típica aqui do, do Alboi. Os moradores querem realmente que isto seja reparado, mas não alterado. Ele agora funciona como local onde as pessoas se juntam e, de certo modo, vai funcionar como passagem das pessoas, portanto, esses quatro cantos deixam de funcionar como aglutinador das pessoas no centro do bairro, mas como separação do, do mesmo bairro. A população manifestou-se, a, manifestou a população está toda contra através de um abaixo-assinado, depois fez ultimamente um inquérito de qual 96% das pessoas inquiridas votaram contra a, a, a estrada. Isto de ouvir as pessoas é uma questão de respeito pelas pessoas e é uma questão de respeito pela essência e pelo princípio básico do regime democrático. Não houve ninguém, não atende ninguém, Há vários projetos que já foram, várias ideias que já lhe foram apresentadas para que realmente as coisas fossem uh, alteradas. Uh, acontece que ele não liga àquilo. Não liga é aquilo que ele quer fazer e é aquilo. O poder está no povo. O povo só nos escolheu para nós o representarmos temporariamente. Quer dizer, vim para aqui com oito anos. Fui aqui criada, casei aqui. A minha vivência do bairro é praticamente já há sete décadas. Criei meus netos, tentado no jardim, a fazer crochê. E andei assim. Havia ali uma fonte, onde a gente vinha buscar a água. E, e depois também vinha a câmara trazer água para nós, que antigamente a gente não tinha água. Quando está muito frio a gente não vem, porque faz muita corrente de ar aqui. Quando está bom tempo a gente assenta-se aqui no, no, nos bancos. Eu sei que se fizerem aqui uma estrada que não pode ser feito, não posso estar aqui sentado. Porque não sou ter próprio um carro que passa aqui de mandado. Nunca vi uma coisa assim. Acho, não sei. Acho uma volta. Isto é um. É um parque, é um jardim para a gente estar aqui a descansar. E até brincar, as crianças, não é? Faz parte da.. Este largo faz parte da cidade. E uma boa cidade quer um bom largo portanto, era, antigamente não era como hoje está, Portanto, era tudo em terra, alguém lutou para que ele tenha os jardins que tem hoje e esteja empedrado, e nós vemos com grande preocupação e aborrecimento ao mesmo tempo o que na realidade querem fazer, cortando o alvoi ao meio. Mas não alterar o que está, o que está é o que está bem. Portanto, o homem que fez o projeto deste jardim tal e qual como está é que é um líder, é que merece palmas. Não é agora acho que vem aqui a alterar isto por aqui, uma estrada para um lado e andar para os carros para um lado e para o outro. Não é justo, não é justificável. Há muito onde aplicar o dinheiro que vai ser para aqui, com certeza, investido. Se fosse para investir em coisas que nos dissessem assim, valeu a pena, nós ainda concordávamos. Depois, isto são construções antigas, não, não estão preparadas para isso, basta as pessoas darem um pontapé num contentor ou, ou num sinal de trânsito para, para fazer um eco enorme durante a noite. É complicado porque eles depois não dormem aqui, vão para casa a dormir. Isto que aqui é que tem que, tem que suportar todos esses problemas de barulhos, não é? barulhos e, e não só, e não só. Se houver um engenheiro de ambiente ou um arquiteto, paisagista, que nos venha dizer qual é a realidade de nos abrirem o alboi ao meio, cortando-lhe o coração como eles têm, mas que nos expliquem bem, bem, bem, nós dizemos assim, sim, vale a pena. Temos que subir até ao povo. Acho que, acho que eles que vão ganhar. Queres é que têm a força e que fazem aquilo que querem.